Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Tá doendo, tá, mas preciso te falar Cansei de amar sozinho Te dá meus carinhos E só pra te lembrar, se coloque em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem Você diz que me quer, o meu coração fica maluco, se enche de dúvidas. Eu me se me quiser, vê se mudar de atitude, acei essa culpa. Porque não depende só de mim, para o nosso amor viver. Eu sinto meu coração, é só você me perceber. não Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Me ama, eu me deixe, me ama, eu me deixe Porque não depende só de mim, para o nosso amor viver eu te dou meu coração, é só você me perceber Também tem que me amar Me ama, eu me desce, me ama, eu me desço. Me ama, eu me desce, me ama, eu me desce